Falar um pouco sobre similaridade entre frases. Basicamente, este é meu trabalho da dissertação de mestrado. E ele faz parte de um projeto maior também do programa de pós-graduação, lá no Unicinos, que a ideia é verificar qual, qual, tem maior, qual abordagem tem maior ganho. Digamos, uma abordagem só de aprendizado de máquina ou uma abordagem com recursos linguísticos. A apresentação não vai ser tão prática com o nível de código quanto a do colega, mas. Eu espero que possa solucionar qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação e também posterior a essa, Certo? Um pouquinho sobre mim, então. Um, eu estou fazendo mestrado em computação aplicada no Uncinos, eu sou cientista de dados na Shelter agora, estava na Plugar antes. E eu trabalhei desde em 2012, comecei minha atuação com a área de ciência de dados, que a gente não tem como definir, é né? Data Science, é uma coisa específica, Data Engineering, Data. Um, próprio Data Science, Data Science mesmo. Mas eu comecei lá atuando com um processamento de linguagem natural, fazendo extração de informação de documentos jurídicos. Depois eu acabei indo um pouquinho atuando em trilhas de estudantes na universidade, participei. Uh, só na parte de processamento de linguagem natural, também no projeto da empresa GVDASA com a Unicinos, uma um convênio que eles tinham lá na época, para a prevenção de evasão dos estudantes dos de em ensino. Uh, dá para acessar no GitHub, a palestra eu vou colocar lá também. Em breve, a biblioteca de, dessa, de toda a técnica que a gente propôs, que eu vou apresentar para vocês, vai estar tá lá também. E também... E, também vou colocar ali no PIP, que é o Unicinos da Computação Cognitiva, que é uma página do Programa de pós graduação do Unicinos, mais voltada para o de linguagem natural, computação cognitiva, chatbots e alguma coisa ali de agentes inteligentes. Certo? Vamos Vamos organizar um pouquinho só, passar alguns tópicos. Eu não vou conseguir aprofundar tanto quanto eu gostaria, porque a gente sabe que há uma correlação ali entre o tempo de apresentação é profundidade, quanto maior a profundidade, maior será o tempo de apresentação necessário para que seja, sejam solucionadas quaisquer dúvidas que possam ocorrer, certo? Então, vou começar ali falando uma breve introdução do conjunto de dados que a gente usou nessa técnica, vou falar também como é que a gente empregou a IA simbólica para resolver um problema, porque a análise de similaridades, quando tu usa só a... O método probabilístico, como os próprios Warren que até o Christian fez uma palestra, um dos interessantes, eu acho, não, não, o Paul o Machine Learning 4, acho que foi, né? Ele fez uma palestra sobre Warren Berlins. Dá para usar tanto eles na probabilística quanto um, questões como os próprios algoritmos de aprendizagem de máquina. E na, na simbólica, que é o que a gente chama ali, que é a IA simbólica, e a conexionista. Na simbólica, a gente trata com bases léxico-semânticas, certo? O WordNet, não sei quem aqui já ouviu falar de WordNet. Ah, uma galerinha. Quem é que atua com NLP? Ou já atuou numa A proporção é bem, bem próxima também. Bom, enfim. A maior WordNet que tem é a de Princeton, que é feita por eles lá também, é parte... Anotada manual, e aí esses recursos linguísticos é o que permite que tu faça uma inferência do tipo relações de sinomia, de antonímia, de sinonímia, hiponímia e hip, hiperonímia, por exemplo, ou de causalidade, certo? Digamos, tu tem uma palavra que é um sinônimo de outra, tu consegue substituir, ou um antônimo. Agora, eles até tem um trabalho recente que fala dos Warimbeles, que eles conseguiram fazer esse tipo de coisa também, achar relações de sinonímia. No, no, através do word 2 Só que os recursos linguísticos, muitos deles são mapeados de forma manual, certo? Tem uma pessoa lá que ela pega e escreve, uma pessoa da linguística, por exemplo, um bolsista, um mestrando, um graduando, um doutorando, que vai lá e cria um conjunto de atributos, um conjunto de ferramentas linguísticas, certo? Da questão. Um, um exemplo básico agora para vocês a questão carro e fusca, certo? todo mundo sabe que um fusca é um carro mas como é que tu vai dizer isso para o computador? não é uma tarefa muito simples, certo? por mais que os vetores de embeds estejam próximos digamos, em um espaço ali multidimensional talvez, talvez, tu consiga tirar esse tipo de informação mas os recursos linguísticos é certo que vai ter e aí isso tu consegue fazer a referência em frases pequenas que é a nossa principal abordagem e o porquê de enfoque em frases pequenas? Bom, o enfoque fr em frases pequenas é porque, quando tu pega uma palavra, muitas vezes o pessoal faz aquela distância, Levenstein, winkler uh, ou então usa um, Jacquard, por exemplo, para pegar a distância entre caracteres, para ver quanto uma palavra é similar à outra, certo? Quando tu pega uh, análise de parágrafos, tu consegue aplicar uma RST, que ali é aquela... Uh, teoria da análise do discurso, por exemplo, ver quem está falando o que, do que, para que, com que intenção, e aí tu consegue fazer vincular os parágrafos um no outro e tirar a informação disso. Nas frases pequenas, tu não consegue aplicar uma distância Levenstein com índice de satisfação bom, digamos assim, porque tu pode ter caracteres ou palavras que mudam de uma palavra de uma frase para outra e isso vai estragar a similaridade, digamos, o valor de similaridade entre elas de uma forma bem grande. Se tu pega já no que ele vai sofrer o mesmo problema, Majacade uh, vai acabar sofrendo o mesmo problema, todas elas. E tu não consegue aplicar RST numa frase curta, porque tu não consegue fazer uma análise de discursos. E muitas vezes elas vão ter uma entidade nomeada. Então, como é que tu vai dizer que elas estão falando da mesma coisa? Mas por frente, a gente vai ver, dentro no conjunto de dados, esses principais problemas eles vão emergir das sentenças de exemplo, certo? Então, alguma dúvida até aqui? Vou ir acompanhando com vocês. Quem tiver dúvida também pode ir perguntando. Não tem problema. Porque é um, é um, vão ser vários assuntos que vão se integrar no final. Então, para isso a gente, como eu falei, a gente juntou as abordagens simbólicas com a conexionista, certo? Ou seja, a gente teve modelos de aprendizagem de máquina e usou recursos léxicos semânticos, como bases, como ordinários, certo? Essa junção diz para nós que nosso algoritmo de aprendizagem de máquina precisa de um conjunto de treinamento. Se a gente for fazer isso supervisionado para poder medir a similaridade entre frases. Um algoritmo de aprendizagem de máquina, a gente precisa também uh, de amostras de treino e teste. A gente usou um, um, uma base bem conhecida até para essa área de similaridade, que é o conjunto da SIM, do evento propor. É um evento de, uh, aplicado para análise de sentenças, não só nas sentenças, para NLP em português, certo? Ocorreu lá em Portugal esse ano, esse ano passado, em 2016, e ele acontece a cada dois anos. O Assim teve seis equipes participantes e, dentre elas, o melhor resultado foi, de longe, a de uma equipe conhecida como Solo Peel, do uh, Nathan Hartmann, que trabalha na USP, é, bolsas de doutor, doutorando lá, Olha, doutorando lá, e ele teve resultados até Interessantes, e depois a gente vai debater eles na questão dos Olimbeiros. O conjunto da Sim conta com 10 mil pares de frases anotadas, com relações como inferência para frase ou nenhuma relação, e também com o valor de similaridade. Desses 10 mil pares de frases, 5 mil são para português do Brasil e 5 mil são para português de Portugal, certo? A gente vai trabalhar com aplicação para português do Brasil. Aí a gente tem alguns dados das sentenças, daí, dos intervalos que são similaridades do valor de 1 a 5, um número contínuo E aqui a gente traz alguns exemplos tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, ali na primeira sentença tu consegue ver, por exemplo, até para trás da relação de parafrase ali tu consegue ver que uma diz praticamente a mesma coisa que a outra e o valor de similaridade delas está alto. Uh, na última Tu já tem ali, o prazo termina dia 20. Como é que... Aqui dá pra ver ó, que o prazo terminará dia 28 de julho e foi antes da meia-noite. Não não tem como inferir esse tipo de informação a partir das frases curtas, certo? O prazo terminará dia 28 de julho. Show! Uh, foi antes da meia-noite. O que que foi? Foi antes da meia-noite do dia 28? Se a gente fizer uma análise de similaridade entre as frases com um por exemplo, ela vai, vai se perder. No primeiro lugar, a gente teria várias palavras similares, né? Eu prometi, ao, estúdio, que... Então, tu acabaria tendo uh, um coeficiente maior, mas não necessariamente se mudasse uma palavra ou seu sinônimo, tu teria o mesmo resultado, certo? O conjunto da sim, para utilizar ele, a gente não podia usar a coluna de relação ali, certo? Porque se a gente usar a relação já elimina metade do problema, porque a gente sabe que a relação é de parafrase, a similaridade tem que ser alta, porque uma frase está falando a mesma coisa que a outra, certo? Aí o que eles fizeram? Eles extraíram as, frases, as 10 mil frases de português, 10 mil frases. Quer dizer, 5 mil frases de português, 5 mil frases de português e Portugal. E do, através do, do G1, não, do Google. Depois dessa extração, eles botaram 36 pessoas a anotar esse conjunto. Se uma frase não era, não tinha a mesma. Não foi anotada da mesma forma ou com dentro do intervalo de confiança ali para a similaridade, ela foi rejeitada. Cerca de 11% das frases acabaram sendo rejeitadas. Então a gente tem como garantir, digamos, garantir no nosso conjunto de dados, que as similaridades estão corretas e que a relação também, não podendo usar esta para treinamento do modelo certo? aí o que, que, isso, o que, que isso leva? Ah, um baita problema porque aí a gente não tem mais a relação e a gente só tem duas frases como no caso aqui de baixo ou no caso médio ali, similaridade nível 3 que a gente tem duas frases soltas né? e aí? e agora? o que a gente faz com isso? bom, nós pensamos, a nós nos baseamos em algumas abordagens, como a do próprio Hartman, como outras uh, de um outro evento chamado Sem Eval, que é para similaridade semântica em textos em inglês e em espanhol. Em português só tem o mesmo a Propor, se dá para usar. E até ferramentas, até fazer um apelo aí, quem trabalha na área de NLP ou quem gosta, que quiser desenvolver ferramentas, sejam bem-vindos, porque tem muita pouca ferramenta uh, específica para isso. Certo? Então, a gente começou a extrair features em cima disso, que aí vai a nossa etapa de pré-processamento deles. E, dentro dessa etapa de pré-processamento, a gente se deparou com aquela velha questão, né? Tipo, e a simbólica ou machine learning? Porque, cara, usar só recursos simbólicos, às vezes, não é tão simples assim. Tu tem bases que são defasadas, tu tem bases de 2000, 2002, e aí tem bases que são anotadas por próprios algoritmos de aprendizagem de máquina qual a confiança dessas anotações que tem como garantia aí a gente, não, vamos trazer um, um quadrinho para mostrar dessas aqui, ó, das bases que tem para português do Brasil, que tem milhares delas até, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma é tão completa quanto a de Princeton e algumas delas são bem defasadas e ainda são fechadas essa primeira se não me engano, é que ela se mantém atualizando ainda, mas ela é paga. Essas que, tão, que não são públicas ali todas são pagas, inclusive. E são notadas pessoas também, manual. No trabalho, a gente resolveu, por questão de tempo, por questão de quantidade de recursos, e também, por serem mais recentes, usa, usar tanto a TEP quanto a PULO. O que, que seriam essas duas bases? Tá? A TEF, é um conjunto de anotações de sinônimos, antônimos, hiperônimos e hiponônimos. Um breve conceito geral, acho que todo mundo já saiu do ensino médio faz tempo e também não tem tanto conhecimento linguístico, não sei se alguém já sabia o que era um hiperônimo. Alguém sabia o que era um hiperônimo? Pois é, eu também não sabia. A questão é que o hiperônimo, que nem eu falei no exemplo do Fusca, o hiperônimo é a forma mais genérica do Fusca. Tu tem carro, Digamos, quer dizer, você tem carro, que é o hiperônimo, e tem fusca, que é o hiponônimo, tá? Então, tu sempre vai ter uma relação ligando, ligando fusca ao carro, porque um é o hiperônimo e o outro não. O hiperônimo, a gente pode pensar no seguinte, por exemplo, uma atividade, certo? E a gente diz que xadrez é uma atividade, tipo sistemas simbólicos mesmo, um, algoritmos de sistemas especialistas. Todo o, hiperônimo, todo o hipônimo está contido em um hiperônimo. Então, eu posso dizer que todo xadrez é uma atividade, mas nem toda atividade é um xadrez. É meio lógico quando a gente fala, né? mas tu, dizer isso para o computador também não é uma coisa fácil. Né? E os recursos léxicos-linguísticos, léxicos-semânticos, nos ajudam bastante nessa questão. Então, através disso a gente consegue antonímia também na TEP, na TEP não, na BUL. Que é o inverso de uma palavra quando causa um prejuízo né, para essa. Sinonímia, é quando dá para substituir sem perda. Um sinônimo, por exemplo. Uh, uh, sei lá. Um antônimo seria bom e ruim. Pão e torrada. Não, por exemplo. Não sei. Agora não me veio nenhuma ideia na cabeça. E aí a gente acabou usando a Pulu por causa disso, e ela tem 14 mil sinsets, que são, são conjuntos de sinônimos, grupos de sinônimos, certo? Ela tem 14 mil então tem um número razoável de relações, que a gente usou a tech daí, que é especificamente para isso. Ela tem 44 mil relações de sensets que dá para a gente usar e fazer substituições e brincar, inclusive para tornar nossos sistemas de NLP mais inteligentes. Certo? Tudo certo está aqui? Com isso, a gente pensou, não, agora vem a, vem a etapa bacana, agora vem o pré-processamento, vamos meter a mão na massa, a gente tem aquelas frases ali soltas. O que, que dá para fazer com isso aí? Como eu tinha falado, a gente pensou assim, olha, inicialmente o Olimpéries, por quê? Porque as frases estavam corretamente escritas, ou seja, elas eram corretas de uma forma gramatical. Aí a gente pensou também em enigramas, porque aí os enigramas vão dar a porcentagem de... Palavras compartilhadas entre as sentenças, palavras iguais, no caso, e palavras diferentes. Uma ideia até para vocês, se vocês queiram usar no trabalho, enfim, na uma, minha academia de vocês, é que os enigramas, a gente acabou percebendo que eles capturaram entidades nomeadas entre as sentenças. Não todos, né? mas empiricamente, numa, numa verificação do conjunto, a gente notou que eles capturaram entidades nomeadas. Então, bah, tu tem o teu conjunto de dados, tu não tem... Uh, um sistema ali bem treinado, um, um modelo do OpenNLP, por exemplo, do Stanford NER para reconhecimento de entidades. Pá, ah, cara, tenta aplicar um enigrama que talvez isso traga uma solução para vocês no, na tarefa, certo? Pode ser um caminho ali para a resolução de problemas. Como eu disse, daí os enigramas levaram a, a proporção de palavras iguais e diferentes daí entre as sentenças e também a gente pensou no índice de penalização, certo? Porque, digamos, casos como este aqui, ó, por exemplo, fechados há três semanas, os bancos gregos reabriram na manhã desta segunda-feira, ela é grande a sentença. Se a gente pegasse uma outra menor aqui que falasse a mesma coisa, como fechados há três semanas, os bancos reabriram, as duas sentenças falariam a mesma coisa, teriam a mesma ideia, mas elas não são similares, né? Uma tem muito mais informação que a outra. Não faria sentido elas terem um coeficiente, digamos, de 5% como aponta, como não, aqui é ponta 4 até. como apontaria um sistema, por exemplo, de aprendizado de máquina, ou então um distância Levenstein ou então um, um outro sistema qualquer que me disse só as palavras iguais à sentença. Por isso a gente pensou num coeficiente de penalização que levava em conta informações tanto de TF e DF das, das sentenças, ou seja, que era os termos, a frequência dos termos dentro dos documentos quanto a similaridade através das warren para pegar e fazer uma penalização da, do tamanho dessa sentença, certo? Ou seja, sentenças muito grandes, com, comparar, comparando elas com uma alguma muito pequena, teria uma penalidade alta e a sentença acabaria não tendo um valor de similaridade alto também. Certo? E as relações linguísticas, como eu comentei. As relações linguísticas utilizadas, foram antonímia, a a hiponímia e a hiperonímia. É que é difícil de falar? Nossa, é. São um uh, A questão é, como a gente fez isso? Tá. Os hiperônimos a gente fez através de lookup. os hiperônimos e os sinônimos a gente fez através de lookup. Na, nas bases TEP e PUL. Ou seja, a gente via se uma palavra estava na outra sentença, se ela, se ela existisse, na outra sentença, tudo bem. Se ela não existisse, a gente buscava os sinônimos dessa palavra, nas duas bases. Se um dos sinônimos existiam, uh, existissem na segunda frase, a gente, a gente fazia a substituição desse sinônimo na frase original. Ou seja, as, a, a mesma palavra existiria daí na parte. Iniciaria a existência nas duas frases, certo? Certo? Então, aí, além disso, a gente fez contagem de antônimos também, para ver. Uh, a questão de negação de uma, uma frase ou outra, como hoje o sol está bonito e hoje o sol está feio, feio seria um antônimo de bonito e por isso também acarretaria numa perda de similaridade entre as frases. Então, além dos antônimos e hiperônimos para generalização, que funcionou da mesma maneira, ou seja, se a gente achava algum hipônimo na primeira sentença que não existisse, né, que não existisse na segunda sentença, a gente buscava a forma mais genérica dele, ou seja, um hiperônimo direto dele, ou então outros da mesma cadeia, para ver se algum deles existia na segunda frase. Se eles existiam, então, a gente fazia essa substituição. Qual o intuito disso? Tá. O intuito é que as frases pequenas, por ter poucas palavras iguais, elas acabam perdendo similaridade. Então, a gente queria maximizar a similaridade entre as duas frases. E para fazer essa maximização, tinha que se dar através de TFDF das relações linguísticas e dos word embeddings. Lógico, TFDF mensura né? os termos em comum, então quanto mais palavras em comum na sentença, maior será a similaridade no TFDF. Mesma coisa dos word embeddings, quanto mais uh, similar para as duas frases, mais palavras compartilhadas entre as duas frases, maior será a similaridade entre elas, certo? Uh, aí depois a gente pegou e começou com alguns que é a proporção Basicamente, fez ali, usou a biblioteca do ECA, uma abstração do ECA para o R, que até um parênteses agora. Todo o projeto foi desenvolvido em R, não foi Python, ao contrário da, da massa que o user eu usa geralmente com Python, porque tem muita biblioteca. Mas na época eu trabalhava só com R e acabei desenvolvendo em R projeto. Aí, ou seja, calculamos as proporções ali com uma interface para o ECA, certo? Dessa interface com ECA, a gente buscou n em comum com mais de uma ocorrência nas duas sentenças, e aí com isso dava a proporção de palavras compartilhadas, existentes. Bom, eu é, estava pensando aqui, cara, e também para a é, gente, para a gente, para a gente, para a gente. a gente estava aqui pensando em é, uma, uma aplicação do momento. Acho, Sim. Que trabalho assim, acho que vejo o seu trabalho assim, que achei um que é a questão da, de garantir a reputação de mensagem. Por exemplo, o Lula foi pego na Babajá. Isso aparece a cada 10 segundos. Né? Então, assim, é um excelente trabalho para você comparar com um trabalho que você garante legitimidade, origem e tudo mais. Então, assim. Você, você, na verdade, ao buscar esse tipo de texto, né, a similaridade entre um DG e a educação indivídua, você garante automaticamente a legitimidade dele. E resolve o problema da muito da, da, da né, news tipo Então é para isso que você pensou esse tipo de trabalho? Não só para isso. A ideia de aplicação desse trabalho, inclusive um, um outro projeto que a gente está usando, é tanto da triagem de postagens de fóruns, Uh, contratos psicológicos para ajudar na identificação e agrupamento de, de uh, comentários e postagens de fóruns uh, de pessoas com algum tipo de dificuldade, classificar se ela tem, por exemplo, um risco severo de causar um mal para ela ou para alguém próximo que a gente está fazendo, que é um evento chamado Lifestyle. nós já iniciamos uma aplicação com essa mesma técnica para agrupamento de prontuários eletrônicos porque tu tem frases que o médico escreve ali na hora, sobre a doença ou sobre o próprio paciente. E através disso a gente consegue faz, fazer um agrupamento dos documentos. Muito bem, entendi. Pessoal, é desculpa. Ah não, não é capaz Eu mas... tenho é dificuldades de, de ligar o récord crédito. Aquele exemplo que eu te dei de garantir a legitimidade do registro, né, eu achei legal. Né, Sim. Quando você falou agora do, do registro médico, eu não entendi. que por exemplo, o que, o que medir a legitimidade? Eu não entendi essa, essa... É que não fica só em medir a legitimidade. A le, medir a legitimidade seria uma boa aplicação, por exemplo, numa área de fake news. Ela conseguiria estar muito bem nisso, que teria várias notícias similares. Ela conseguiria fazer esse agrupamento, ou então verificar a similaridade entre as notícias para dizer em uh, um outro modelo qual seria fake, qual não. Num modelo, numa abordagem, por exemplo, como eu falei para os pontuários eletrônicos, a ideia é, toda vez que o médico pega o prontuário ele escreve ali do paciente, digamos. Uh, o paciente chegou aqui, uh, apresentava a vermelhidão, o paciente se queixou de dor de cabeça, o paciente disse que tomou uma despedida em casa antes de vir. E aí, o próprio pontuário eletrônico, ele é uma informação estruturada. Além da avaliação do médico, tu tem, digamos, um laudo ou então uma pré-triagem um com dados disso. Essa pré-triagem, ela permite coisas como, eu vou pegar, a similaridade do que um prontuário um, um, um eletrônico tem com o um que está escrito no um outro prontuário eletrônico, certo? E é concepção de, olha, esses caras aqui parecem ter estado no mesmo grupo de doença ou no mesmo grupo de risco. Eles possuem coisas similares que o médico disse dos dois, certo? Então dá para começar a trabalhar identificando padrões na própria escrita do médico para doenças. Por exemplo, olha, toda vez que o um cara chegou aqui que tinha vermelhidão, tinha tomado uma aspirina, foi energia por exemplo, a gente conseguiria tirar esse tipo de informação encontrando padrões, fazendo um, um pattern mining, caso. É caso nessa lista que tem é questão de malus seguro. Também. Flágio Clássico também <risos> uma aplicação nossa que é bem comum agora no meio acadêmico. Então, vamos seguindo aqui um pouquinho. Da penalização, eu expliquei como é que funciona, então essa penalização das sentenças, as relações léxicas também, proporção também, e word embeddings também, certo? Agora uma dúvida para vocês, quando vocês compõem um word balance de uma frase, o que, que ele é? Ele é uma matriz de valores, certo? Uma Cada palavra corresponde a um vetor de word embeddings de 600 dimensões. Por exemplo, no nosso caso, a gente definiu um vetor de 600 dimensões pode pegar 100 dimensões, eu acho que o Mikolov até recomenda 100 dimensões para o word 2 vec A gente usou o GloVe, que é um algoritmo bem similar, mas que é baseado na contagem de elementos e não predição de palavras. É. Mas os dois são inspirados no modelo, modelo neural de linguagem do Benji. A questão é, através dessa matriz de word 2 que a gente compõe em cada palavra se tornando um vetor, foram feitas duas, duas abordagens. Tá? A primeira envolvendo o e que é t, t stochastic Neighborhood, e o PCA, né, que é o Análise de Componentes Principais. Através disso, a gente viu o seguinte, os caras na literatura falavam que a soma dos word embeddings das sentenças representa o contexto de, de, em que essas sentenças podem ser inseridas, certo? Isso foi uma afirmação que o coloca fez um trabalho dele. Posteriormente, já teve dois trabalhos que relataram isso também e nós constatamos também nesse aqui que isso é genérico né, cara? tipo aí tipo, a gente fica muito genérico se tu pegar e somar um vetor de dados numéricos não, não quer dizer tu vai somar todos os linhas de uma matriz não quer dizer o que que ele representa no final das contas já vou chegar lá. Eu chegar lá a questão é então por que somar a gente poderia poderia aplicar PCA porque os olympanes teriam uma combinação linear nele. Né? Então o PSA busca uma combinação, linear, uma combinação linear entre os meus atributos. E como era um espaço de muitas dimensões, funcionaria perfeito para fazer a redução de dimensionalidade, certo? A gente pegaria os elementos da matriz que tem maior variação. Então a gente teria, digamos, se a gente tem duas frases, a gente teria duas matrizes, certo? Cada matriz aplicando, por exemplo, a soma dos olh a gente teria dois vetores. Se a gente aplicasse a PCA e pegasse só o primeiro componente principal, a gente pegaria outros dois vetores. Cada vetor, cada vetor representando uma sentença. Eu vou explicar depois, mais adiante, como é que funcionaria o PCA. Mas aí a gente calculou uma distância, cosseno, entre os vetores para obter a similaridade de ordem E o mesmo funcionou com TFDF. Certo? Ou seja, nesta etapa de pré-processamento, a gente saiu com um conjunto de dados com 10 atributos. A similaridade do cosseno entre os vetores de tf a distância euclidiana entre o principal componente de cada sentença, da matriz de Ollembeins de cada sentença, a similaridade do cosseno entre a soma dos Ollembeins, o coeficiente de penalização, as proporções, a contagem de antônimos e também as instruções de sinônimos e hiperônimos e polônimos. Então foram 10 atributos extraídos do nada, né? Ah, okay, não. Certo. Enigramas, vocês imaginam o seguinte Unigramas são palavras, certo? Bigramas são palavras que acontecem frequentes digamos. A gente tem uma palavra composta, Monte Carlo, uh, Porto, Alegre. Porto Alegre Então tu vai ter duas palavras que são um bigrama Trigrama, daí seria Fernando Henrique Cardoso Aproveitando o um exemplo do lá com o presidente tem um trigrama, são três palavras que compõem um só n-gramas seriam, como o nome diz, n no caso, unigramas, bigramas, trigramas, quadrigramas se for essa palavra seriam várias palavras compostas, ele vai buscar isso aí certo e através disso a gente conseguiria identificar a gente conseguiria identificar numa análise empírica as entidades nomeadas e também usou para fazer o cálculo de proporções de palavras tudo certo até aqui? Vou depois chegar um pouco nos outros conceitos ali para não dar um back. Com isso a gente chegou numa etapa em que obteve, obteve todos os atributos. Ah, achei que tinha botado a tabela, não né? A gente chegou numa etapa em que a gente teve todos aqueles dados e a gente começou a fazer as transformações que meu colega falou lá atrás com a questão de, de SNE e também da PCA, certo? explicando um pouquinho, então, o que é a TSNE. Ela é uma abordagem supervisionada, tá? a gente tem que se configurar alguns padrões nela, como... como é que é o nome? Ah, me fugiu o nome. Perplexidade. Tem que definir a perplexidade dela a quantidade de interações para que ela comece o seu funcionamento. Eu não tenho uma larga experiência de aplicação do no mercado. O que acontece? Ele é ótimo para aplicações que não, são, não possuem um padrão linear, digamos assim ele consegue aprender funções que não são lineares só que ele sofre um pouquinho quando as funções são lineares pelo que eu vi nos estudos e pesquisei para a aplicar o algoritmo ele faz através de, de distância euclidiana ele pega e calcula a média e o desvio padrão de cada ponto, aí faz a perplexidade, calcula a matriz de similaridade e aí em cima disso aí ele começa a gerar os pontos tentando minimizar uma função de Graded Descent, para tentar minimizar a função de custo dele, certo? Que é uma distância euclidiana. Com isso, tá, a gente tem, digamos, num espaço em que temos esse desenho aqui, ele vai tentar mapear exatamente todos esses pontos, digamos. Que a gente tem aqui três dimensões. Se a gente tivesse um, um, uma matriz de Wallenberries de 600 dimensões por infinitas linhas, seja o caso ele vai tentar mapear exatamente aqueles pontos de um espaço menor, de um espaço maior de um espaço menor, preservando as distâncias entre o, cada ponto. Tá. Para isso, ele faz o, o gradient e ele tenta minimizar o custo da função. Ele consegue um mapeamento de um ponto com um espaço que tenha menos dimensões. Eu, geralmente tem duas, tu faz um mapeamento para duas dimensões né, para poder fazer a, a visualização do seu conjunto de dados. É bastante utilizado, o Google também usa no Embeddings Viewers dele, que tu consegue ver as Word Embeddings do Ecológico. Até onde eu sei, o pessoal evita usar isso aí, eu não usei também no meu trabalho, por uma questão bem simples. Aqui, ó, ele cria um conjunto inicial de novos pontos. Tá? Nessa criação de um conjunto inicial de novos pontos, é onde ocorre um problema, porque os pontos são inicializados de forma randômica, não consegue garantir que vai ser o mesmo ponto por cada vez que tu botar o mesmo valor então isso causa um problema né? porque tu acaba tendo uma certa incerteza ali no teu modelo tu não consegue como é que tu vai aplicar isso aqui toda vez que tu for rodar o algoritmo ele vai dar um resultado diferente com, o mesmo, com a mesma entrada tu perde digamos alguns fatores ali que são importantes de preservar principalmente nas frases curtas certo? aí a gente aplicou isso, viu as loridades aplicamos algumas outras análises, né? análises daí, tanto estatísticas para avaliar a qualidade dos embeddings gerados e também se o quanto a gente poderia uh, inferir a similaridade através desses. Para isso a gente usou o t ótimo para visualização, não tem o que reclamar. Só depende do tamanho da matriz que tu for colocar, exatamente pela função dele ser lento nesta etapa aqui de atualização dos pesos, que ele vai ficar aqui até achar a minimização do custo da função. Mas fora isso sem problema nenhum para usar ele a opção por PCA veio realmente pela questão da, da confiabilidade, digamos, e da um, uh, intimidade que a gente tinha com a técnica no momento de aplicação. Falando um pouco então da PCA que eu falei antes, da aplicação, até para uh, colocar porque que ela entrou no trabalho de novo, da questão da redução da dimensionalidade. E ela daí é não supervisionada, a gente não precisa acertar nenhum atributo, óbvio. Tem milhares de variações da PCA, tá? não, não seja por isso, até não é, mas a, a gente usou a PCA justamente por ela não ter parâmetros, não precisar de uma configuração uma configuração mais detalhada e também pelo fato de ela manter a linearidade entre os atributos, certo? Ou seja, explicando um pouquinho mais detalhada a PCA. Ela vai pegar o conjunto, o conjunto de dados ali, vai calcular, subtrair os valores da média, ela vai tentar média zero e variância máxima entre os, entre os atributos. Vai calcular a matriz de covariância através disso, os autovalores e autovetores, tentando maximizar a variância entre eles e definindo um espaço, digamos, se a gente pegar um aqui definir esses pontos azuis como zoológicos, ele vai tentar maximizar a partir desse cor, desses pontos aqui que são que são os limites, digamos, os, da, da onde os azuis aparecem, maximizando a variância nesse ponto. Ou seja, a flecha vermelha ali, que seria uma, um dos principais componentes gerados, seria o achatamento de todos os pontos naquele ângulo que atravessaria todas as dimensões da nossa matriz. Ou seja, os valores que maior apresentassem variância, certo? Por isso que uh, o pessoal fala que a PCA, não, o pessoal fala não, e a técnica também diz, que a PCA ela vem ordenada no resultado dela pelos componentes principais que possuem mais variância o primeiro componente é o que possui maior variância no conjunto de dados o segundo componente é o que possui a segunda maior variância O terceiro a terceira maior variância, assim por vai tu consegue trabalhar muito bem quando os dados tem padrões lineares, porque ela é feita basicamente para isso só que quando tu põe uh, uma gaussiana tu põe uh, uma outra... Uma, além de uma outra distribuição um padrão diferente no teu conjunto, ele sofre. Porque a PCA, neste caso aqui, ela tentaria traçar uma reta, tá? atravessando esse, esse desenho, que o TSN ia conseguir identificar, mapeando três dimensões. A PCA ia representar isso aqui como uma reta, certo? Por isso que a gente acabou usando ela, porque ela gera um vetor com uma máxima variância. O TSN, ele não conseguiria fazer essa geração desse vetor, não conseguiria garantir a integridade dele. No caso, que todas as vezes que a gente passasse a mesma entrada e dar o mesmo resultado. A PCA, colocando aquele vetor, como ele é só cálculo de média, autovalores, alto vetores a matriz de covariância, tu consegue garantir o mesmo resultado com a mesma entrada. E aí isso auxilia numa redução de dimensionalidade dos Warren Bennett, para a questão de, não só de reprodu reprodutibilidade da pesquisa, mas também para evitar uma soma de contextos, do que eles chamam, que a soma dos contextos dos olibeles os olibelli nada mais são do que valores né? que são valores que foram descobertos ao acaso pelo micrológico que começou a fazer experimentos em cima daquilo ali e teve um insight e esse insight deu é um frutos óbvio mas a soma desses valores ele diz que representa sentenças outros trabalhos já disseram que representam outros apresentaram dizendo que não. não tem nenhuma não tem ninguém afirmando isso de fato olha é assim e por isso a gente preferiu a PSA porque a PCA ela conseguiria os itens com maior variância e a gente não precisaria se basear numa num achismo para tomar uma decisão, principalmente quando isso envolvia daí um projeto grande de pesquisa e também a, a aplicação no mercado de trabalho, que é o foco desse trabalho. Alguma dúvida? Como eu falava sobre o supervisionado e supervisionado, queria dizer paramétrico e não parâmetro? Não, supervisionado mesmo, porque o TSN ele vai fazer, vai tentar minimizar o gradient né? através do teu parâmetro tu Ele é parametrizado, parametrizado também, mas ele também é um método supervisionado. Tu define a tua função de custo para ele. Aqui, aqui neste caso tem o gradiana, mas ele, é, ele tem, várias, tem muitas variações dele com diferentes uh, funções de custo que tu colocar. É que ele é um, digamos, ele não precisa, eu te entendi, seria uma, alguma coisa como um semi supervisionado, eu entendo. É que na literatura ele está definido assim, né? Tem que reduzir a função de objetivo não contar a ideia de simular. Claro. E principalmente a função de um objetivo, você tenta definir a ideia de simular. Sim, não, eu concordo contigo. Mas na literatura ele é conhecido por ser um algoritmo supervisionado de redução de dimensionalidade. Talvez por alguma outra variação que ele tem, mas... A semente, por Cara, aqui a semente também não é rígida, né? Então, se eu passar, sei lá, uma matriz com números, passar a mesma matriz 100 vezes para o TSN ele vai obter 100 resultados diferentes. E aí, como é que fica a generalização? O modelo de aprendizado de máquina é para generalizar. Uh, aplicação né, para obter a minimização de um custo, de uma função. Como é que eu faria isso aí? Eu não conseguiria garantir que se eu passasse a mesma entrada para ele ele teria o mesmo resultado. Porque uma pequena variação ali na, no número randômico e no ajuste que ele demoraria mais ou menos, dependendo da minha parametrização pela quantidade de interações que eu estou botando, eu poderia obter resultados muito, muito dispersos. Sei lá, na primeira vez ele me deu o número 1 e na segunda ele me deu o número menos 1. Aí, meu algoritmo de aprendizado de máquina não teria né, como começar a trabalhar isso disso, ao meu ver. Eu nunca vi ninguém aplicando isso, realmente, a saída do TSNE, para um algoritmo de aprendizado de máquina. Talvez alguém consiga fazer uma avaliação dele, já que uh, amenize esse problema na minha visão. Eu acho que eu vou tentar complementar um pouco o ponto dele. Eu acho que ele fez o seguinte: você consegue colocar um valor fixo, que, que é isso que ele de semente, né? Sim. Que, Fixa a aleatoriedade do teu algoritmo, então embora tu, que nem, por exemplo, tu está gerando valores que o meu algoritmo não é uma na distribuição de valores aleatórios, tu consegue, por exemplo, usar um atributo chamado seed, um by, onde tu especifica um valor fixo. Que é? Eu acho que a pergunta dele é, se existe algum, algum parâmetro assim, que tu consiga passar por e elementos assim de interpretação. Eu estou tentando me lembrar disso, eu não me lembro de cabelo. Até eu sabia, tinha um eu tinha o perplexity e o fazer interações. O que eu acho que cara, deveria ter Deveria ter um jeito de conseguir produzir esse forma. Embora seja aleatório, né? é, geralmente as bibliotecas elas colocam... Sim, alguma coisa por trás. Poder. Né? É que a semente, eu também eu entendi a pergunta isso aqui. O problema da semente é que ela é vinculada a milhares de números aleatórios. Né? A, semente. a semente, ela tem um conjunto... Cada semente que a gente tem, digamos, tem ali, sei lá, milhões de sementes, ela é vinculada com uma quantidade gigante de números aleatórios que são sorteados, que são pseudo-aleatórios, que são sorteados pelos nossos algoritmos. Então, mesmo definindo a semente, não conseguiria garantir que sempre, toda vez, ia cair naquela posição, daquela matriz de número pseudo-aleatório que teria que estar Não, mas é para isso que é você me disseram. Na você falou lá, eu já dou, sua semente é número 1. Se você repetir ali aquele mesmo de geração do laboratório, do seu laboratório, o laboratório existe, você vai receber a mesma ordem do que laboratório. Só para fazer um comentário, uma lição. O PCA é linear. O PSN é não linear. Ele é tipo supervisionado porque você tem um paradigma de controle e previsibilidade. Que é o que você chama de aleatoriedade: é, as equações garantem que elas são estáveis, como você tem um, um termo que, para você, um loucamente, longamente, exige é uma estabilidade do treinamento. Tá? Então, assim, não é que seja um aleatório. Se você olhar as equações, graças a essa aula e a o treinamento consegue se inspecionar e as equações fechadas, porque isso é não linear. Como? Então, assim, não tem como você definir uma semente para obrigar que ele tenha um comportamento linear de algo não linear. o que você chama de agora é que faz as equações não explodidas. Isso é claro. sim. É, a explicação dele foi melhor ainda é que a Não, é assim, agora vou contar uma história. Você sabe que tem a história de previsibilidade de controle. Sim. E todo mundo acha que porque você acorda todo dia, às 7 da manhã, anda 10 passos, vira mais 20 passos à esquerda e compra seu pão, você tem que controle. Não? Você não tem controle, e não tem previsibilidade, basta de um chupê. Então, assim, a gente confunde essas duas coisas. É, só porque você tem uma previsibilidade, você tem controle. Você pode ter controle sem ter previsibilidade. Exatamente como você muda o outro lado. Boa explicação. Até as vezes eu, <risos> eu não me mais alguma dúvida? Dá uma mão, qualquer coisa. Uh, voltando então, a questão da PCA, como ele falou, ela é linear. Ela vai ficar fazendo, calculando os outros valores, autovetores vetores que maximizem a variância. Um detalhe, ela vai gerar o número de principais componentes de acordo com o número de atributos que tu tem. Certo? Só uma última coisa, você também teve sorte aqui. Ué? Porque a variança que deu problema, o PCA consegue dar tá Foi pensado. Foi pensado. É, deu sorte, né? Você já uma variança muito grande. Esse exemplo foi aqui foi pensado. Errado, entendeu? Já enfrentei esse problema antes. Enfim, o PCA é bom para uma técnica de uh, seleção de atributos. Até para aplicação. Eu já apliquei até quando eu fazia predição de precificação de imóveis, eu apliquei ela, quando eu fiz extração de informações agora de... transformando imagem em texto, eu também acabei aplicando ela. E é uma coisa bem, bem interessante, do que tratar os os dados são linearmente distribuídos. Então, juntando tudo. Ah. A questão é, tem muita coisa, tem as sentenças, tem a extração de, de recursos linguísticos, tem a questão do pré-processamento, da transformação, mas a gente não abordou ainda o machine learning, a gente só falou o que a gente usou. E o machine learning leva em conta tudo isso que a gente falou até agora, ou seja, menos o TSNA, que o TSNA foi só para visualização de dados, como eu expliquei. Ele leva todas essas informações, os word embeddings, tanto a soma, quanto a, com a aplicação da PCA, a, que é a aplicação da PCA, aqui, os antônimos, o TFDF, os sinônimos, hiponônimos, hiperônimos, tudo isso, Fora as, as proporções e também a, a penalidade contribuíram para entrar no como futures do nosso sistema de, de, de, de é, classificação. Aqui um exemplo ó, do conjunto de dados que a gente teve. Esses valores aqui são com o cálculo que eu falei lá, neste caso da soma aqui, com o cálculo do cosseno, no segundo caso, com o cálculo da distância euclidiana. Você falou o que tem essa ideia, tá? uh, é que o TFDF, achei que... Bom, o TFDF, ele é o famoso bag of words, né? Não, eu não sei, mas o que é que te ajudou? O TFDF? A generalização dos termos das sentenças, como eu falei, quando a gente pegou, substituiu sinônimos, hiperônimos e ponônimos, a gente deixou as sentenças mais iguais, certo? Quando, quando eu falei isso, eu falei também que a gente aplicou o TFDF em cima dessas sentenças, porque aí elas tinham muitos elementos compartilhados. A gente conseguiu maximizar as duas. A a distância do cosseno entre os dois TFDFs das frases. E aí é isso. Inclusive teve outras. Quatro pesquisas que usaram também que se mostrou o atributo mais relevante para a similaridade. TFDF. Sozinho ele. Ele não apresentava muito ganho, mas quando ele foi combinado com os Ohrimans ou com recursos linguísticos, que é um trabalho chamado, tem um chamado ASAP, tem o do Hartman, tem outro também chamado ASAP, que era Propor, todos eles, quando combinaram, a ideia do TFDF tiveram bons resultados. Ele sozinho não apresenta, não, não consegue fazer a classificação, mas quando ele é combinado com outro recurso, ele acaba conseguindo ter um bom desempenho por ele manter uma correlação, digamos, com a variável que seria a, a nossa predição, frente à nossa frente, digamos, a não, não correlação com os outros elementos da matriz. Neste caso, a gente teria essa matriz aqui de elementos que a gente extraiu. A contagem de antônimos ali, a proporção, a proporção de palavras em comum, a proporção de palavras iguais, a gente tem também a, a proporção de enigramas e a penalidade. Através de uma análise estatística uh, simples a gente, e através da nova também, a gente constatou que não foi possível inserir, digamos. A penalidade já não teve uma grande contribuição. O que custou a ANOVA? Para testes de causalidade. Causa... Entre a detecção e a... Entre, a... entre uh, algumas variáveis e a né? <risos> Aí, a ideia é que a gente conseguiu constatar que não tem uma causalidade. Ou seja, quanto maior a penalização, não quer dizer que isso cause similaridade maior ou menor. Já caiu por terra, conseguimos eliminar um atributo com um teste estatístico. Show de bola. Uma, um data mining, por exemplo, isso vai acontecer mais frequente né? um text mining também. Uh, aí, com todos esses dados numéricos, que a gente passou de uma frase para tudo isso de número, a gente foi para o SVM, então, Support Vector Machine, que até o colega comentou antes, é um algoritmo supervisionado para classificação, pra regre tanto para classificação quanto regressão. Para regressão vocês vão encontrar ele com o support vector regression, mas a ideia do SVM também. Ele busca tanto minimizar uma função quanto a ideia de hiperplanos. Acho que fica mais fácil claro botar a figura. Ele vai ter uma equação que leva em conta, digamos, o custo. Um kernel, que eu vou explicar depois e alguns outros parâmetros dessa função de ajuste. Ele tenta uh, achar os limites aqui ó, que maximizem a distância entre os pontos. Certo? Que a gente consiga separar as duas classes Aqui ele está usando uma linha. Não, mas não quer dizer que esses dados sejam lineares. O interessante é que vocês observem isso aqui. Ó. Ele pega uma função por exemplo, teta transforço de x mais b, e ele vai tentar separar essas carinhas desse aqui. Esse azul aqui, esses azuis, vão, vão, eles vão se ajustar de acordo com que consigam criar uma linha que separa as duas amostras e se maximiza a distância entre os dois pontos. Certo? Então... Ele é bastante aplicado para problemas de, de text mining, para NLP também, várias, em várias ocasiões. Ele é famoso na literatura, tem R, Python, Java, acho que existe em toda a linguagem, Lua também tem, bobear, tem até em Assembly esse negócio. Ele é muito famoso, ele é bem conhecido, e ele consegue lidar com problemas, com conjuntos de dados que tem muitas dimensões, digamos assim. Ele consegue trabalhar isso porque ele cria ideia de hiperplanos que separam. A gente consegue imaginar as coisas em três dimensões, no máximo, né? Quatro, se a gente adicionar tempo como uma escada, que consegue navegar. Uh, ele consegue trabalhar com todos os planos, criando uma superfície ou algo que a gente não consegue imaginar, óbvio, por causa das, das, dessas dimensões, mas algo que consiga maximizar a distância entre as amostras. Seja uma curva, seja um plano, seja uma superfície, o que for. E para isso, até no slide que o colega mostrou antes, tinha a questão dos kernels do SVM. que é, tu tem o kernel radial, tu tem uh, uns outros que trabalham, um tanto com um valor de gama e epsilon, que eles chamam, para ajuste o de, de refinamento de parâmetros. O default do SVM é um parâmetro bem comum, chamado C, que é o custo da função, que, digamos, seria uma taxa de sensibilidade do modelo para os elementos que ficam dentro da margem. Vocês lembram dessa margem aqui? Pois é. A ideia é que aquele valor ali do C ajude a definir a quantidade de elementos que fiquem aqui dentro dessa margem. Ou seja, quanto maior o C, maior a tolerância. Quanto menor o C, menor a tolerância, neste caso. por aí. A questão do kernel, como eu falei, ele vai definir. Se eu definir um kernel linear, ele vai tentar separar linearmente os dados. Se eu definir um kernel radial, ele vai criar as separações radiais. E aí ele utiliza no radial, se não me engano, ele utiliza a gama que é um padrão para ajustes de pontos considerados semelhantes dele para tentar agrupar pontos verificar a similaridade entre pontos na função de custo Se vocês forem olhar a função de custo do SVM para regressão linear é a mesma função de custo de uma regressão linear ele só vai ter o parâmetro a mais que vai ser 1 sobre 2 vezes módulo 2 de θ ao quadrado mais C Multiplicando o somatório de 1 até n da função teto transposto de x mais b, menos y. Ele vai sempre buscar tentar minimizar a função de custo e maximizar a distância entre as amostras, certo? Alguma dúvida? Não? Uh, onde é que a gente aplicaria SVM VM para a ideia de uh, trabalhar com espaços multi -amostrais? Cara, se a tua função for linear, usa um kernel linear. Se a tua função for, como a gente viu, do TSNI aqui, tu pode usar um kernel radial ou tu pode começar trabalhando com outros kernels e fazendo simulações com o teu algoritmo para tentar obter os melhores resultados. Então ele é bem flexível, é um algoritmo bem flexível e vocês conseguem praticamente, praticamente usar ele em qualquer lugar. Ele é bem simples. Ele Dependendo, óbvio, do ruído, da qualidade dos seus dados, ele trabalha bem com poucas amostras. Mas, como eu disse, depende muito em cada caso é um caso. Essa parte de generação de dados é de demais. Então... Dado o SVM, eu não expliquei muito a Epson por causa que é um parâmetro de kernel também, vai estar na apresentação, mas é que ela vai ajustar o nível de precisão da função. O quanto tem que chegar pertinho também dos pontos. Aqui a parte interessante. Não sei se até agora me mas aqui abaixo a parte interessante. São os resultados atuais do nosso trabalho. Ele foi avaliado em correlação de Pearson, que é um, uma medida bem comum na área de similaridade de regressão linear, e também no erro quadrático médio, que é o tão famoso erro médio quadrado. Não precisa entrar muito a fundo, acho que todo mundo conhece. Quem não conhece? Pois é a diferença do predito vezes o esperado E aí, a regressão... Ah. O, o erro médio quadrado vai tentar medir a, o quanto o nosso algoritmo errou e a correlação de Pearson vai tentar medir o quão relacionados estão o resultado e o que a gente predisse. A moral da correlação de Pearson é que se a gente disse que um valor foi 5 e o valor foi 5, digamos uma sequência de valores a gente conseguiu predizer de uma forma certa, a gente tem uma correlação forte positiva. Isso significa que uma, uma variável, no caso, que acredito, tá o que é predito, está relacionada com o que era esperado. Se a gente acertou algumas amotas, mas errou muitas outras, ou chegou próximo disso, o nosso erro médio quadrado seria muito baixo. Mas a correlação de Pearson seria. Ba seria Quer dizer, a correlação de Pearson seria mais baixa o erro médio quadrado também seria mais baixo. Porque a correlação mediria essa pequena tração entre os dois pontos, essa ligação entre, os, entre o predito e o esperado, certo? Então, aqui é uma, uma ideia até para aplicação na dissertação, trabalho, vale, trabalho, até na própria empresa em que vocês estão. Ah, Os com PCA, eles tiveram um resultado muito próximo dos Wernbenes com a soma, a gente acredita que isso se deu pela perda de, das informações, né, porque a gente tem uma matriz, tem que juntar tudo isso num vetor, Uh, a gente perde muita informação cerca de sei lá 500 500 vetores basicamente 599 vetores em cada sentença com isso os dois tiveram uma correlação baixa no erro médio quadrado alto também foi nos outros trabalhos também tiveram isso aí o TFDF como eu falei ó ele se saiu um pouquinho melhor na correlação e um pouquinho melhor no erro médio quadrado certo só ele sozinho quando a gente começou a combinar ele com os word embeddings e a PCA, a gente começou a ver valores maiores aqui. Ó. E aí, quando a gente misturou tudo junto, a gente viu assim: olha, uh, descartamos os atributos, como eu falei, da penalização por causa da relação de causalidade e também em alguns outros, a gente conseguiu ver que os URIMBELES, a soma dos URIMBELES, junto com a proporção de palavras em comum, TFDF, a proporção de palavras diferentes, a contagem de antônimos, a substituição de sinônimos, hiperônimos e polônimos que a gente comentou. A gente conseguiu um, um, uma correlação de Pearson bem alta e um erro mais de quadrado bem razoavelmente baixo, digamos, dentro de um padrão aceitável. A gente está acima do baseline, chegamos bem próximo da, do, estado, do estado atual da arte, até o momento. Só que com um detalhe, uh, o pessoal atualmente está usando 3 milhões de tokens no WorldTrack para fazer o cálculo dos OpenBecks. A gente usou 0,05% desse valor para obter esse A gente usou cerca de 1 milhão e 500 mil só. E o pessoal usa 3 bilhões. E a gente teve um valor, eles, tipo, o resultado deles foi 0,7 de correlação de Pearson, com 0,38 de erro médio quadrado, a gente chegou muito perto com 0,05% do valor que eles usaram Isso sem explorar os recursos linguísticos, que é o que a gente começa a fazer depois disso. É um. A segunda linha, do que é o wording É a soma deles? É a soma deles. Quando me refiro só os wording médios aqui, é só a soma. E a diferença é. de mais value? É em relação ao só TFDF, 0.02 ou 0.05, né? é? Hã? Há uma diferença considerável usando o orimbering PCA em relação mais TFDF, em relação aos outros apenas TFDF? Sim. Os Olimberins, a soma dos orimberings sem PCA tem uma resultado melhor. Sem Muito melhor. Não, mas o que é TFDF e o, o PCA com mais TFDF. Só o TFDF comparado com os dois é isso? Só o TFDF comparado com o Morning Management, o TCA mais... Ter isso aqui, Délia? É dois. a diferença de certo de É, mas a questão é que quando a gente tentou usar só o TFDF sozinho, a gente teve alguns problemas com ele. Porque o TFDF ele acaba... Se for ver, a, a, o erro de medicatagem está um pouquinho maior. A gente tem, teve um problema que as senten ah, sentenças que eram muito, que tinham alguns termos que não conseguiram compartilhar a uh, TFTF, em relação a TFTF, a ah, Bornberg, mais TFTF não é o resultado, tá? Sim. A, mas, ali, em Bornberg, você é, será mais TFTF e TFTF, menos 500, 0.02 menos 500, coisa da organça, porque ela é significante? Assim, uh, a gente não fez teste estatístico para poder ah. medir a significância, Entendi. mas, numa análise empírica do conjunto, a gente conseguiu verificar que as frases em que elas tinham uma similaridade entre 3 e 1, o TFDF perdia muito, ele sofria muito com a clorice sem usar o zoolin Mesmo o que a gente acredita que a PSA tem não vai É, a causa desigualdade. Se ela realmente está usando uh, alguma diferença ou não? Depende. Depende. Para esse problema, até o momento, não fez muita diferença a PCA. Ela conseguiu manter uma generalização das sentenças, mas ela não conseguiu demonstrar um dano tão bom sozinho. Nós acreditamos que é por causa dos itens de, de variação. Né? Ao descartar segundo a segunda PC, a gente acabou descartando uma informação das frases que são muito correlacionadas. Em uma análise empírica, a gente também constatou isso. Quando eu falo análise empírica, a gente abriu mesmo e olhou o negócio. Não foi feito nenhum teste estatístico para determinar. Mas como são poucas amostras, correndo o olho por segundo, conseguiria ver. Certo? Então, é uma dica, se vocês vão fazer algum, alguma, algum recurso na empresa de vocês, usar, um recurso, usar alguma ferramenta linguística, como o, o próprio Apulo, ou a, a TEP, ou algum daqueles Wordnets. Se for aplicar MLP, é vantagem fazer, dar uma olhada que seja naquilo ali, porque te dá um ganho. Tá? Dá para ver um ganho considerável aqui, com uma abordagem que utiliza só os WordNets com PCA só a som dos WordNets. Certo? Então, só concluindo, relações linguísticas mais universais e uma carinha feliz. Só isso né? Esperamos na defesa da banca. Dúvidas? Eu sei que foi corrido, gostaria de me aprofundar mais, mas a gente já passou um pouquinho. Ninguém tem alguma dúvida? A para com o essa A combinação é através de uma regressão linear, né? Então, por exemplo, o R, ele vai ter ali o LM, mas tem o SVM, tem vários algoritmos de regressão linear. Aí tu define a tua função de custo, né que, vai, que, nada, que nada mais vai ser que a tua função aqui, né, que vai substituir isso aqui, não, que vai entrar na tua função de custo do SVM aqui para fazer o cálculo da reta, e aí através disso tu obtém uma a regressão linear, tu botar o teu valor, tua variável independente, tuas variáveis. Quer dizer, tua variável dependente, tuas variáveis independentes, tu tentar dizer. Tu tentar encontrar a função que consegue uh, mapear um ponto para o outro. Certo? Alguma outra dúvida? Vamos lá. É, eu sei que parece meio. Uh, Vago, parece que é complicado, mas cara, é muito simples. Eu vou disponibilizar o código agora até setembro, acho final de setembro o código vai estar aberto, vai, a gente vai gerar uma biblioteca disso aí. Na Unicino, no repositório da Unicinus já tem uma, a, a web, um web service que vocês conseguem baixar para consultar as relações semânticas, os bolivéricos, uh, tanto a parte de sinonímia, antonímia, hiperonímia, tudo isso já dá para consultar, já tem um web service pronto, desenvolvido em Java. Uh, nós estamos fechando também uma questão do, de um corpus, a gente propôs um corpus com 1,5 milhões de tokens, que é extraído de sites da Wikipedia e do Google News, certo? que é baseado na contagem de elementos do Globo, que diferentemente do word 2 vec o Globo não tem muitos corpos abertos. E, e tem, um que, tem alguns que é proposto pelo pelo cara que inventou ele, que é o Pedrington e o Manning. O Manning é uma fera nessa área de processamento de linguagem natural. Só que ele acaba não tendo muitos muito dados para português, assim como a área de NLP. Então, mais uma vez, meu apelo para vocês, caso queiram desenvolver para a NLP, tem a ferramenta ofensores no meu git, tem também no hipca.unicinos.br hipca barra computação cognitiva e é isso aí. Coisa? Obrigado pessoal, ah, obrigado se de se alguém Se alguém quiser entrar em contato, também eu não falei, tá? Mas na apresentação tem meu e-mail ali também, tem LinkedIn, tem Facebook. Se procurar por Alan Barcelos, vai me achar certo. Sem ele. Pode entrar em contato de manhã, de tarde, de noite. Respondo assim Não. que der. Prometo. O comentou que você fez.